Porque se caso vocês quiserem fazer, por exemplo, ou vestido ou a saia, tá? Então já fica mais fácil eu fazendo aqui, tá bom? É bom, se eu for fazer separadamente, depois já fica meio complicado pra, né? Eu poder explicar pra vocês. Então, eu já vou fazer aqui mesmo, tá bom? Então, aqui, eu estou trabalhando com um múltiplo de seis. Se você estiver trabalhando com múltiplo de 7, múltiplo de 8, tudo bem, vai ser a mesma coisa que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então aqui eu tenho os marcadores. Eu marquei onde eu vou fazer os aumentos, tá? Então aqui, por exemplo, eu faço as três correntinhas. E aqui no ponto baixo, um ponto alto, tá? Então aqui tenho dois aqui no espaço 3 4 5 e 6 então eu preciso de um aumento eu vou fazer mais um tá então aqui eu vou começar novamente ó um ponto alto e um ponto alto aqui no ponto baixo tá então aqui não tem o um marcador eu não vou fazer aumento então, simplesmente eu vou fazer mais quatro pontos altos aqui nesse mesmo lugar. Esse ponto ele é múltiplo de 42. Então, por exemplo, você vai contar os pontos, tá? E você vai fazer lá: 42 mais 42 mais 42 e assim por diante. Se caso precisar de mais pontos, você pode fazer assim como eu estou fazendo agora se for necessário você colocar dois pontos a mais você pode colocar aqui no mesmo espaço ok não tem problema nenhum o importante é que seja múltiplo de 42 ok então aqui eu fiz a carreira do ponto alto e vou fazer uma carreira de ponto baixo também tá Para ficar essas duas carreiras aqui como de base ok vou fazer um ponto baixo para cada ponto e vou seguir fazendo assim até o final então aqui vou fazer a primeira carreira tá uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto no mesmo lugar mais um ponto alto, tá? Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco aqui no sexto. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco aqui no sexto. Faço dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas. E dois pontos altos no mesmo lugar, duas correntinhas, vou pular um, dois, três, aqui no quarto, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, vou pular um, dois, três, aqui no quarto, um ponto alto, no seguinte dois, aqui no seguinte Três pontos altos, três correntinhas. Vou pular um, dois, três aqui no quarto. Um ponto alto, duas correntinhas. Pulo um, dois, três aqui no quarto. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, três, quatro, cinco, aqui no sexto, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, três, quatro, cinco, aqui no sexto, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Agora eu vou repetir tudo novamente. Então eu começo daqui em diante, tá? Então aqui eu fiz uma, duas, três correntinhas, eu venho aqui no mesmo lugar, aqui ó, no primeiro pontinho, passo um ponto alto 12, um, aqui na terceira correntinha, eu fecho um ponto baixíssimo, ok? Entro nesse espaço, faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu faço mais dois pontos altos. Um e dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Eu venho aqui no ponto leque e vou repetir novamente o ponto leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui no grupinho de três pontos altos, eu vou repetir novamente um ponto alto para cada ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas aqui no leque, vou repetir o leque novamente: dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Ok, agora eu faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas aqui eu repito novamente o leque agora é só repetir tudo que eu fiz tudo novamente a mesma coisa tá esse leque é equivalente a esse aqui então é só vocês repetirem daqui da correntinha em diante ok então aqui pra terminar eu venho aqui Faço um ponto alto, uma, duas, aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Entro nesse espaço e aqui eu vou começar novamente, tá bom? Então a carreira número três é exatamente igual à carreira número dois. Então, aqui por exemplo, eu vou começar com cinco correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui eu faço mais dois pontos altos, ok. Quando eu for terminar, eu vou terminar dessa mesma forma, tá bom? Aqui agora eu vou repetir: sete correntinhas, faço o leque, seis correntinhas, faço o grupinho de três pontos altos, seis correntinhas, o leque. Aí eu começo novamente: sete correntinhas, o leque, sete correntinhas o leque depois eu faço novamente seis correntinhas três pontos altos seis correntinhas o leque e assim por diante ok então eu terminei da mesma forma tá e aqui eu fiz um ponto baixíssimo vou fazer três correntinhas aqui eu vou fazer mais um ponto alto 2 e três uma duas três quatro cinco seis correntinhas eu venho aqui no leque vou repetir o leque uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui no grupinho onde tem três pontos altos aqui no primeiro faço dois pontos altos no mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu vou repetir o leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos uma duas três quatro cinco seis correntinhas vem aqui nesse leque vou fazer um ponto alto 2 3 4 5 6 e 7 agora é só repetir tudo novamente olha só esse leque aqui equivalente a esse então você vai repetir daqui da correntinha em diante ok